Muito bem, gente, muito bem, estou de volta, estou de volta com você aqui no canal do Professor Boina, né? É, muito bem, mais uma vez eu venho aqui para te ensinar a, a, a cadastrar a sua rádio em mais um aplicativo, mais uma plataforma gigantesca aí que pega o mundo todo, né? Isso aí é muito importante. Você sabe que cada, cada vez mais aplicativo, mais plataformas, você se cadastra, você se coliga, mais audiência sua rádio vai ter. Não se esqueça disso. É, nós temos a CX Rádio, o Rádios Net, que eu não sei porquê, mas não está conseguindo mais cadastro através do Rádios Net. Mas está surgindo outras plataformas aí, né? É, se eles não tomar cuidado aí, vai perder espaço para é, as outras aí. Está é, surgindo várias agora. É, a gente está... Eu já trabalho com rádio, Rádios Net há muitos anos, só que agora, ultimamente, você pede cadastro e eles não cadastram e não dá resposta alguma. Fica complicado, né? Mas vamos lá, vamos cadastrar nessa nova aqui, né? É mais uma plataforma, presta atenção aí no nome, presta atenção aí no site, ó. É, Online Rádio Box. Online Rádio Box é o, o endereço aqui ó onlineradiobox.com.br onlineradiobox.com.br você vai entrar nesse site olha só o endereço aqui ó tá vendo aqui muito facinho né é, aí, aí você vai puxar para baixo quando você entrar aqui aqui nós vamos dar uma olhadinha aqui é... Angola, aqui tem os países, né, é, aqui tem os países que eles geralmente trabalham, deixa eu me ver aqui, rádio online, tal, tal, gratuitamente, tal, tal, aplicativo, é... oh, muito bem, deixa eu ver, parece que eu perdi um pouquinho aqui ó, o miúdo da coisa, deixa eu só dar uma recordada aqui, né, já faz um tempo que nós estamos gravando. E sempre, sempre acontece algum probleminha. Ó, vamos, vamos clicar aqui em todas as rádios. Cansaço às vezes atrapalha um pouco, né? É, Angola, Moçambique e tal. Ah tá, aqui ó, aqui embaixo, gente. Ó, para estação de rádio. Presta atenção aí, ó. Para estação de rádio. Vamos lá, clicar ali. Aqui está todo o relatório que você vai ter de preencher, adiciona meta, tal, tal, adicione arquivo do diretor raiz, enviar código de autorização, endereço e mais, tal, tal. Deixa eu só ver aqui, que seleciona esse tipo de confirmação, é, aqui... Enviar código, acho que entramos no lugar errado aqui pelo jeito, né? Vamos voltar lá. É, esse site é um pouco diferente daquele que a gente entrava. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Muito bem, vamos lá. Então, aqui e por aqui não. Rapaz ah, do céu, será que eu vou ter de cancelar a videoaula? É brincadeira, hein? Esse negócio dá um trabalho danado, hein? É, pelo amor de Deus, hein? Deixa eu ver aqui. a ah, estação de rádio. Vamos entrar lá de novo, né? Tá, seleciona o tipo de confirmação, adicione meta, adicionar arquivo de diretório de raiz, enviar código de autorização, preencher pedido para adicionar estação. Olha aqui, ó. É, eu estava meio perdidão aqui, mas achei. tá vendo aqui ó? preencher pedido para adicionar estação. vamos lá então, clica aqui. olha aqui ó. aqui vamos colocar rádio Saudade do sertão, evidentemente a nossa rádio, né? vamos lá. país é claro que é o Brasil. isso aqui é internacional. é estado são Paulo, Cidade, Beirão, Preto. Muito bem, vamos lá. Frequência de transmissão, nós não somos FM nem AM, somos web, né? Gênero. Gênero, gênero, gênero, sertanejo. O link do stream. Muito bem, vamos lá no nosso painel buscar esse link, né? Vamos apenas minimizar aqui. Agora vamos entrar no painel direto para buscar esse link no stream. Você também tem o seu painel aí, então. Entre no painel para buscar esse link. Vamos lá. Uma senha chatinha aqui, 34 e, e 65, vamos ver se deu agora, isso, aí ó, muito bem, é, o microfone vai estar falhando, tá não né, é, vamos lá, agora vamos puxar a saudade do sertão aqui, isso aqui são várias da nossa rede, isso puxar aqui simplesmente vou pegar o string o string completo é esse aqui gente ó pelo menos da nossa empresa né Ali você pode trabalhar com outra empresa aí que às vezes é diferente um pouco mas não tem muita diferença não aqui nós vamos colar aqui esse string adicionar descrição deixa eu ver aqui a melhor sertaneja gospel do Brasil. Muito bem, vamos lá. Vamos lá, esse, esse microfone sai fora de, de esquema, né? É terrível isso aqui. É, melhor sertaneja do Brasil, site da estação. Vamos lá. Então vamos aqui, ww.rádio saudado sertão.net. Vamos lá. URL da página, não precisa, não precisa, não precisa, e-mail rede saudado sertão, é isso aí. É, endereço atual. Deixa eu ver aqui. Rua onze de agosto. Número mil cento e sete. Vamos lá, né? Vamos lá, vamos preenchendo. É, aqui o e-mail é o mesmo, aqui o what's WhatsApp, eu acho que não, deixa eu ver, tá, é isso mesmo. Outras informações, adicionar ou mais rápido. Muito bem, aqui é capturar o logo da rádio, né? Vamos ver se esse aqui na tela serve. Porque na, na é melhor ir lá nos, nos ícones, que lá tem o um menorzinho já. E aí é sem, sem perigo de errar. Vamos lá. Aqui na tela, já temos, temos preparado até uma pastinha com o nome ícones, né? Para poder guardar esse tipo de coisa. Aqui. Tá, 144, um, pronto. E aqui eu li e concordo. E agora enviar solicitação. Que isso aqui? Insira o URL do que. Meu Deus do céu. Esse negócio é chato, né? É ele tá exigindo que.. Acho que ponha site da. É, põe o, o http é aquela coisa brava lá né deixa eu ver aqui o URL do face não, não é possível que vai ele... vai exigir isso vamos lá então vamos lá vamos ver agora insira URL vai inserir o URL meu Deus, vamos lá. Eu creio que seja o HTP, HTPP, né? Que ele quer. Deixa eu ver aqui. Vamos colocar nessa, uma das nossas páginas. Isso. Vamos lá. agora vai resolver, né? Tá. O RL do Face também exige demais, hein? Meu Deus do céu. Vamos lá. Face, face, face. Muito bem, vamos lá. Aí, fez. Ótimo. Vamos ver se agora dá. Vamos lá. Vamos terminando, né? Muito bem, vamos lá. 11 de agosto, tal, tal. coisinha chata hein meu deus do céu tem que ter muita paciência URL vamos ver se aceita isso aqui o RL ué o é... RL Oxi antigo da o saber lá que coisa brava isso aqui É, vamos colocar o mesmo do Face, vamos ver se eles liberam, né? Vamos lá. Isso, agora acho que vai dar certo, né? Que a estação será adicionada em seu escritório Depois de ter sido verificada pelo moderador Tá aí gente É um pouquinho de trabalho Mas se você prestou atenção aí Eu creio que você não vai errar né? é, Adicionamos aí a, a nossa Rádio Saudade Sertão de Ribeirão Preto e, Através do site Online E Dessa maneira né, a sua rádio vai ficar cada vez mais divulgada. Né? É a sugestão aí que eu passo para você, você que é nosso cliente, você que tem sempre nos ajudado. E você também, né? Que entra no canal, às vezes você não entende nada de rádio, mas dá para se ver que o negócio é interessante, né? É aqueles apaixonados por rádio, né? É você que está aí me assistindo. É mais uma oportunidade para você colocar nessa plataforma e ter mais audiência. Né? Eu, por exemplo, a minha rádio tem no CX Rádio, tem na é, no RádiosNet, tem no, nesse aqui, também tem, tem vários, vários aplicativos que nós usamos aí. Inclusive que é, é por isso que é uma das mais solicitadas aqui da, do, da região de São Paulo. Né? É a Rádio Saudado do Sertão, você pode digitar em qualquer página da internet que você vai. Vê até o endereço e também o telefone dela. Muito bem. Gente, eu vou ficando por aqui, né? Vou ficando por aqui, mas uma próxima oportunidade. Nós voltamos com você. é Com você, com o calorão de Ribeirão Preto e tudo, né? Que tá um calor veiaco. Pra você que tá me assistindo aí, às vezes você tem vontade de ter uma rádio online, mas não tem condições, que tem certas áreas do país aí que ainda é caro ainda, né? É, Esse dia eu conversei com um camarada lá da Bahia. Ele disse que o pessoal cobra R$ conto para abrir uma rádio e depois mais X por, por mês. Né? Nós não cobramos nada, apenas você assiste as nossas aulas é, pelo YouTube e vai montar a sua rádio. Apenas R$ 25 reais do stream, da, do sinal de rádio. Eu dou todo o suporte que você precisar, basta você entrar em contato comigo. 16 é o código diário: 9882691. 17. Um abraço a todos, até a próxima oportunidade. Tchau, gente!